novo logo vem com outra caixa. Outro, alguns detalhes e de aspectos de, de mudança que a gente tem que ver O primeiro é aqui na regulagem. Você ajoelha lá, ilumina o caloté no lateral do motorista ali. Vamos né? imaginar que a caixa está aqui. Então você vai lá e perceber que assim que a regulagem é diferente. A regulagem é, é, visto caixa visto e a regulagem, a tampa de regulagem TRW é outra. Então é o primeiro aspecto que você pode identificar qual é a marca da caixa que está ali. Porque para você aplicar o reparo e fazer o pedido de reparo, tem que ser para aquela marca de caixa, certo? Porque se, faz, se comprar diferente, não vai, não vai rolar. Aí você pode perder um dia, dois até, para poder achar esse reparo, se não tiver no né? Ter um estoquezinho do que, que rola sempre é bom. Duas, três peças, né? Dessas que mais roda, que é, é Fiat, Ford, voos Essas aí vale a pena ter. DHB também no caso da GM, né? Os carros da GM também, alguns. É bom ter pelo menos uma, duas peças lá para poder você não ter essa coisa de estar tá pedindo, né? E quanto menos o carro ficar na. Né? Aquela outra atividade, eu ali só não recebo mais carro ali porque não tem espaço. Eu tenho que tomar outro um elevador, ela não tem conseguido até. Não, o muito. subiu muito, hein? Subiu muito. Era 5.500, está 9.000 Pois é. Elevador é qualidade, não é um padrão para ficar trabalhando de baixo, né? Pois é. Então, eu colocando outro elevador, eu vou mudar de demais. Tem que mudar porque eu preciso fazer mais serviço, minha família está aumentando, né? Desceu aí também, esse daí ele deu um netinho pra gente o dia da tarde aí. <risos> né? Então é uma noite que. É, eu tenho que ajudar essa turma, né? <risos> eu tenho que ajudar essa galera. Até um menino que tava trabalhando lá, mas assim que eu colocar o elevador lá, ó, é segredo aqui, tá? Assim que eu colocar outro elevador, aí eu tenho devo chamar ele de volta. Entendeu? Então é uma que. Ele agora ele tá, tá dando uma rodada, ainda tá dando uma. Seguindo a carreira solo, mas tô pouco tempo. Disciplinada. Dando uma disciplinada. Então, no caso aqui, pra mim poder condenar. Geralmente, o cara chega na loja com barulho. Ele faz com cima. Então, vamos te montar pra ver. Já dá uma prévia pra ele, ó. Isso aí pode ser a cremadeira do o peão que tá com falta. Se for só outra caixa. mas vamos abrir pra ver. Mas detalhe, detalhe é, é recorrente em determinados carros Vou por exemplo, Polo Space Fox Batman esses aí é os campeão desse tipo de problema Aham. que a frente é mais pesada e tal um o esforço é maior aí sofre mais aqui então esses carros aí começam a chegar assim você já condena logo porque chegou com esse barulho tentar lutar em é questão de... entendeu? a não ser que você troque de caixa logo assuma lá se caso der com problema de perder uma peça dessa, ou perder uma caixa, entendeu? Não sei é que tem essas condições, porque tem lugares um aí que eles não vão tirar a caixa, desmontar a caixa para verificar. Troca a caixa. Ele já é troca de uma vez. Faz aquela igual o chover mesmo ali para poder desmendrão para o triangular, dificilmente se monta a caixa. Vixe, um pouco de diagnóstico é, é tal coisa. Vai, vai fazer o serviço? Vai! Pega no lado E já, pum, tá, um. E essa caixa, depois, com o carro, ele e fazer E fazia um outro, Mas aí pode acontecer de estar tá ruim E você perder aquele casco. É. Quer dizer, então quer dizer Se você pagou 100 reais aquele casco, não menos 100 reais sem estoque Entendeu? Entendi. Porque o ideal seria Você manter o estoque Só que é muito difícil Direção né? Eu já peguei igual, por exemplo Eu tinha... Eu tinha 4 caixas dessa aqui De repente apareceu três carros lá que não deu para recuperar, eu tive que botar as minhas e as deles e dar como né, usar é, é. é aí o que a gente falou ontem. As nossas a gente vende, o cliente quando vai embora, ele vai deixar a caixa mesmo uhum. e agora ele entrou de graça, sim. A gente Mas, não está dando de um desconto para ele porque ele está deixando a outra. Sim. É, é cliente que é esperto, tá? Tem que... Se você inclui o valor desse valor, desse caixa, é. um aí sim, é. aí é tranquilo. Aí é tá tranquilo, aí é onde dá para poder você estar tá fazendo essa rotatividade sem ter que é, perder mais aquele tempo ali de uma, duas horas ali para verificar só. É Depois é faz com calma. Isso, resumindo. Aí, então, é, o primeiro passo aqui, no caso aqui. Ela geralmente quando comeu aqui, comeu lá. Isso. E tem, isso aqui não tem com o só uma peça nova. Só uma peça nova, é assim. e também não encontra. Não encontra só ela. Você nunca um vai ter que usar outra caixa lá. Tirar de outro, dois três caixas não não e fazer uma. Mas aqui também tem um aspecto também que, é, que ela. Ela pode ser condenada também? Sim, aí a gente vai ver aqui no outro, no outro exemplo aqui, ó. É. Essa batida aí. Eu acho que o mais correto seria trocar a caixa, né? Sim, sim, mas é pode sim. ser. igual então, por exemplo, tirou é é, tirou o polo... Se é tiver que é a parte do pinhão e a crema negra, ela, ela tá comida. Tá pois é, mas veja bem, tirou o polo, é tirou o Space Force... Ela, essa parte ela não é refeita. Não, Não é de, não é de efeito, mas veja bem, deixa eu te explicar. Tirou o polo, tirou o Space Force... Ah, a, não, os outros carros, é. os outros, outros carros que dão o mesmo barulho. Mas pode ser o quê? A buchinha aqui da base, enfim, o O um rolamentinho de rolete, ele é muito sem vergonha. Ele sai de, de fábrica seco. Ele não sai carro de fábrica. Então, se ele aquele roletezinho sai e tudo ligado, vai ficar também... Esse... Dá uma que engana então, também. Engana, é igual aqui. Você Entendeu? Então, o Esse é o serviço que dá para fazer. Esse serviço aqui, você ou troca o rolamentinho, ou você faz uma bunge de nylon ou de bronze, né, alguma coisa do tipo, e substitui aí monta, beleza, dá pra fazer até só isso. Mas ele faz por fora aqui? Da caixa? Oi? Ele faz por fora? Não, não, você Mas tem que ser, tirar a ser. caixa, tem que tirar a caixa, tem que fica lá dentro. ele fica lá dentro, aí você tem que sacar ele, de alguma maneira, né, ou um talento ali com alguma... De fenda, que é da chave de fenda, apertar a chave de fenda ou faz um furo, né? deixa eu ver se dá pra mostrar isso aqui faz um furozinho pra poder bater ele e pular. a é madeira... ah, o furo nele, né? o um furo na carcaça para alcançar o rolamentinho que tá lá dentro e Mas bater depois, ele... depois da carcaça, prova dele, solta? não, aí depois aqui no... aquele furo que você dá um furo de 4 mm por exemplo 3, 4 mm. você passa uma cola ali, desse motor mesmo ali, todo a fedra, é, não dá problema, parece, parece. É alguma coisa assim, entendeu? E, então, isso o quê? Isso evita o quê? Isso evita desmontar a caixa. Porque em alguns, em alguns momentos, algumas vezes, acontece, você pegar as caixas desses carros e não tem vazamento. Que é só aquele problema. Então você tira aí do seu orçamento que você dá ali duzentos, duzentos e reais, ou 300, 300 reais basicamente e dá para fazer só aquele serviço você vai ganhar mais tempo claro que não vai ter que fazer a caixa toda é só desmontar aquela cabeça de válvula aí e, e trocar esse normalmente e montou botou todo lugar de novo e instalou o carro vai continuar aí agora sem barulho e funcionar por mais um, um bom tempo pelo dele é uma maneira de tipo assim, de ajudar o cliente mas essa história de ajudar o cliente tem uma hora que dá ruim né a, maioria, deve, a né? maioria das vezes dá ruim então isso fica a critério de cada um é uma opção eu tiro o na caixa toda, vender outra pra ele e assim, eu faço né, uma outra pra todos Sim. Entendeu? o certo é isso aí o certo é fazer é isso porque ainda que não esteja ruim aqui, não tem problema, pode andar desgastado entendeu? eu não posso vender ela assim, pitadinha pra uhum. você, com esse, com esse... Os retentores, eu vou ter que trocar eles também. Certo. Entendeu? Então já vou fazer uma alimentação fácil ou não só? Não. não. Entendeu? Então é onde é que... É onde aí, com a caixa também vazando... Tá com esse problema aqui, vai reparar o próprio do carro... Se tá com esse problema normalmente, tem que trocar ele. Não pode montar de volta sem... Substituir ele. Ou com uma peça, que você faz um cordeiro de nylon ou de bronze ou com um ornamentinho que é disponível também, a Max Kit, por exemplo, vende tem um catálogo lá, vende esse ornamentinho são dois modelinhos, aí eles têm lá disponível para poder repor É, entendeu, então o Max Kit tem bastante coisinhas você não tem a válvula. agora tem o tucho que é essa pecinha aqui, que vai aqui dentro aqui, ó aqui no fim aqui tem tucho, tem tampa tem aqui mais, tem uma buchinha que vai aqui dentro, aqui no fim, aqui tem uma buchinha aqui de, de, de calço aqui, né que vai no calço, por exemplo, vamos botar aqui forte, assim, todas as buchinhas tem um calçozinho que ajuda ela a apoiar o pé dela aqui, além do que vai aqui, na maioria dos casos é o rolamento, só nesse caso do, do G5 é que é o rolamento de rolete, né? Mas então, é, a gente seguindo partindo desse princípio do, do, do, do... No eixo de entrada, o eixo de entrada eu só tenho um comércio, esse aqui Esse aqui que tá separado, tá vendo? As canaletazinhas aqui. Nessas canaletazinhas aqui é onde, na torção da barra, é coisa, coisa assim de... de alguns níquilos. Né? Essa canaleta é em trabalho com as outras canaletas aqui e a... E a e a furação, vocês vão ver aqui, aqui ó, tá vendo? Esse aqui é um defeito, ó. Esse aqui é GM, é, é, caixa de gabinete Esse pino aqui, ele, ele delata, cria uma folga aqui pra lateral ou para cima, e aonde é onde que dá aquele defeito que eu falei de tomar na mão. Você vira pra um lado, tá tomando, puxando o outro. Então, principalmente GM, verta, astra, até coxa pode dar isso delata esse pino aqui é, é forte também já peguei já peguei o um pino delatado e aí ele, ele, ele, quando ele tava virado ele dá tá vazio mano pa de ferro com ferro batendo pa casa a volta, pá, hã? Caçaria, troca da caixa outra caixa outra caixa outra caixa então esse pino aqui aí tá vendo a punção só de punção aí uhum, é a tentativa de quê? de tentar Fazer reparar fixe. Ou solda também, tem uns que vai lá e solda, aquilo fica fixo, e não pode, não pode ficar fixo, porque ele, isso aqui ele, tem... Ele não, ele não tem trabalha, que ter a folga. Né? Não, não tem que ter folga, mas ele tem um trabalhozinho ali, pequeno, mas bem. tem, em conjunto com a barra, né, porque a barra, como eu falei, é, é essa daqui, tá vendo? Essa aqui é, eu... parece que é pra essa libra, é bem complexa ali. mesmo. É. Então é onde que ela, na torção dela, ela vira e torce um pouquinho para cada lado.